Olá! Este é um teste de um vídeo em português do Brasil. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Esse foi inspirado em um canal chamado Sou Luciano. Este é tudo isso. Adeus!